Meu nome é Leonardo Melo, eu sou é, formado em agronomia, né, sou engenheiro agrônomo, depois eu fiz uma outra graduação em administração pública, trabalhei por alguns anos no, no governo do estado de Minas Gerais, depois fiz o mestrado na, na Unicamp, na engenharia civil com planejamento ambiental e fiz o meu doutorado na Unicamp também em demografia, em estudo de população que é o meu, a minha área dentro do BPT, o né, leciono demografia e também é o foco do, da minha pesquisa. Né, Estou trabalhando basicamente com isso hoje, população e ambiente, essa relação mediada, principalmente aí pelo consumo. Bom, é, um discente que queira trabalhar comigo, ele vai ter é, uma oportunidade de trabalhar com temas que não são, é, em geral, muito obviamente conectados com planejamento territorial. No momento eu tenho me interessado muito por um conceito que é, anda em discussão né, na, na academia que é o chamado antropoceno, que é essa mudança ambiental em escala global. Né? É, a ideia é tentar entender como que a, a nossa capacidade de transformação é, da cobertura e do uso do solo tem impactado o planeta numa escala nunca vista antes. Então a gente está sendo... O é, um antropoceno está sendo o nome dado para essa capacidade de transformação da espécie humana como se a gente fosse comparável a uma era geológica. Né? Então Isso quer dizer que a gente está gerando tanto impacto que nós estamos transformando o planeta de uma forma nunca vista antes. Né? E, e isso tem uma série de dimensões humanas. Eu gosto de me, me focar muito nessas dimensões humanas, obviamente conectadas com, com as ambientais. Além disso, eu desenvolvo vários projetos de extensão, eu gosto muito de trabalhar com extensão, então eu tenho participação desde um curso de História do Rock, né, que eu e mais três amigos aqui, professores, estão já oferecendo na terceira edição, e que já está virando também tema de pesquisa, a gente está começando a organizar um grupo de pesquisa sobre é, música, futebol e política, né, para trabalhar temas assim, que não são exatamente convencionais na, na academia brasileira, mas são muito interessantes para nós, pelo menos. É, também estou trabalhando no, no, na criação do Núcleo de Estudos de Agroecologia da Universidade, eu já venho ligado a isso, então volto para a minha tradição de agrônomo nisso aí. Né? É, tivemos um projeto aprovado no ano passado pelo CNPq para criar esse Núcleo de Estudos de Agroecologia aqui, e a gente já começou a desenvolver algumas atividades é, mais é, é, impactantes, assim, mais visíveis. Além disso, eu também sou editor da revista Iandé, que é voltada para o público, é, para os alunos ainda que estão no, no BCH, né? A ideia é que essa revista seja o primeiro artigo, seja o caminho para o primeiro artigo que, que os alunos é, que estão cursando o BCH publiquem, né? até para experimentar, entender como é que funciona esse processo e ver, experimentar na prática como que isso acontece. Tem sido uma experiência muito gratificante, né? tenho lido artigos muito interessantes e que surpreendem pela qualidade, principalmente vindo de alunos que ainda estão no processo de, de graduação. E basicamente eu acho que é isso, o que eu tenho tentado trabalhar, eu coordeno também um outro grupo de pesquisa que chama Paradoxo, que ele está ligado, dedicado a essas questões do antropoceno conectado com felicidade. Né? Então a gente tenta entender como existe um paradoxo que se estabelece aí: que essa busca constante por felicidade que a gente tem, e aí tem N conexões com o planejamento territorial, né? vão se conectar com essa loucura da, da, da degradação é, socioambiental em escala global. Né? Então acho que é, que eu tenho a oferecer e o que eu acho que, que, que é, me diferencia um pouco em relação aos meus colegas é essa questão de trabalhar numa escala bem distante da que normalmente a gente trabalha na escala do planejamento territorial, né? mas sem a qual é, não dá para a gente pensar o, o, o mundo contemporaneamente. Eu acredito que o campo do planejamento territorial é um dos campos com do maior potencial de desenvolvimento que a gente tem, por exemplo, nessa universidade. Né? E eu acho que o Planejamento Territorial, o BPT, no formato que ele foi concebido e que a gente está construindo aí aos poucos, né? já, já formamos os primeiros alunos e tal, talvez seja o um curso mais interdisciplinar de graduação que a gente tem, na medida em que a gente tem professores com diferentes formações, diferentes perspectivas, algumas vezes até é, visões diferentes das mesmas questões, e que eu acho que isso é essencial para formar profissionais extremamente é, capacitados para o mercado, entendeu? Vocês são, é, sem fazer demagogia, mas eu acho que vocês são um futuro para muitas é, possibilidades. Né? Então, eu acho que, que os alunos e as alunas de planejamento territorial têm um potencial gigantesco. O grande desafio é explicar para as pessoas o que, que ele é, as pessoas entenderem e valorizarem ele no quanto ele merece e deve ser valorizado.